Esse ano, o povo pode voltar a ser presidente. Não apenas porque vai eleger um representante que olhe por eles, mas também porque vai poder sugerir as mudanças que quer para o país. Estamos lançando a plataforma Juntos pelo Brasil. Um site para fazermos juntos o maior programa de governo participativo da história. Você pode sugerir propostas, compartilhar ideias, convidar os amigos, amigas, coletivos, movimentos. Todos que querem reconstruir o Brasil. Assim, todo mundo pode ser um pouco Lula. Acesse e deixe também a sua ideia. Vamos juntos pelo programa de governo de Lula. Vamos juntos pelo Brasil.